Olá pessoal, ouvintes, amigos Meus amigos da live, né? Aqueles que me acompanham todas as quartas-feiras Eu não ia deixar de fazer hoje Apesar de toda a situação que estamos vivendo Como tá difícil hoje, né? Minha mãe do céu, o que, que tá acontecendo no planeta Terra? Ah, de repente... Eu tô arrumando aqui o cabelo que acabei de lavar e dei uma secadinha nele, tá? Eu, pra variar, gosto de arrumar o cabelo um pouquinho, que fica meio esquisito. Mas o que que tá acontecendo, né, Rodrigo? O que que tá acontecendo com a Mãe Terra? De repente, nós estamos numa só voz, no planeta inteiro. Vocês perceberam que é como se a Itália fosse aqui na esquina? A China fosse ali? Parece que o povo é um. E nós somos um. O que que, o, o, o que, que a vida está querendo mostrar para nós? Para todos nós? É, é, é geral. O negócio não é aqui no Brasil. Aqui no Brasil tem esse negócio agora de panelaço, né? Porque eu não estou nem dando bola para isso. Daqui a pouco começa outra turma, daqui a pouco começa outra. Ai, tem mais o que fazer. Gente, nós temos. Ao invés da gente se unir. Pela paz. Pela união. Pelo amor, amor. As pessoas falam em amor. Elas já sabem o que é amor. Me diz. Um planeta como o nosso. Ainda não aprendendo a amar. Isso é amor? As pessoas... Talvez até se degradando no momento onde a nossa saúde está pedindo socorro. A nossa saúde, ela está sim, nós estamos num momento onde temos que aprender a viver. Onde temos que aprender a... Sabe? A respeitar e, e, e a... E ao invés de reclamar como nós fazíamos, né? As pessoas, em geral, faziam, sabe, até gratidão. Olha só a situação que nós estamos hoje, que qual de nós hoje não está pensando assim? Ai meu Deus, tomara que volte logo. Lógico, talvez tenha alguns que estejam pensando, ai, que bom que está acontecendo isso, mas é uma minoria, se estiver pensando. Agora, pensa bem. Nós não estamos procurando oh, a semana passada, retrasada, que a gente reclamava tanto. Ai, porque de novo tá me doendo a cabeça? Porque eu tô com dor na perna? Ai, tive que sair, tive que levar, tive que trabalhar. E agora? Estamos aqui dentro de casa, presos. Me fala. Né, Cláudia Sampaio, Sônia Mundian. Rodrigo de Souza estão assistindo. Ah, fala sério, você não está com vontade de pegar a, a sua, né? Fala, não, eu vou descer até, vou até lá embaixo no prédio, eu vou dar uma saidinha na rua, vou dar uma volta. Quanto que nós reclamamos, né, gente? E olha a situação que nós estamos passando. Vamos usar esse momento como um momento de reflexão, como um momento de dizer, meu Deus, eu tinha uma pequena dor de cabeça e reclamava, hoje eu estou, a minha vida está em risco por uma coisa que está no mundo inteiro, não é só aqui, é no mundo inteiro, eu estou proibida de sair. Eu estou, eu estou pior que um passarinho, um pássaro com asas cortadas, degladiando dentro de uma gaiola, da gaiola do aprisionamento interior. Né, Andréia? É assim que nós estamos. Sabe, as pessoas... É, é, Aprendi... Será que é o momento de nós aprendermos a viver? Lembra o quanto eu, outros, outras, outras pessoas que trabalham com a metafísica Com toda essa questão holística Nós falamos, gente, ano que vem 2020 vai ser o ano da justiça Vai ser o ano onde vai acontecer tudo Quantas vezes foi dito isso? Ou vocês esqueceram? Ano de Xangô Ano em que o planeta, ele, ele, ele vai entrar nessa revolução para a transformação. As mentiras vão ser, vão vir à tona. As pessoas vão ser descobertas. Cada um vai respeitar a sua vida e a sua individuação, a ação individual. Cada um vai se orar por dentro Sim, estão vindo muitas brincadeirinhas no ato, sabe? É, não para Eu mesma já tive que abrir aqui duas vezes Porque o pessoal manda baixo aqui Né? A Maria Luísa, a Kukler. Como é bom estar com vocês nesse momento O que, que vocês estão achando? Me escrevam aí Vamos, vamos trocar uma ideia Avisado foi não vai mais precisar de juízes batendo o martelinho e dando né, o, o parecer, dando, a, a, dando lá o, o coisa deles, falando se, se vai, se, se foi, se é vítima, se é culpado, se vai. Pra, não, nós estamos fazendo isso conosco. Nós estamos, agora, dentro de um auto isolamento onde uma doença que está parecendo que é uma brincadeirinha, mas ela é letal. É, ela é letal. Eu acabei de receber de um dos, um dos meus alunos, que agora também faz parte né, do, da, da, da nossa, do nosso grupo, ele fez a energia fria, a vibracional curadora, a radiestesia, né? E ele é lá da USP e tudo. Ele falou, Armin, ah, o negócio aqui tá feio. Cuidado, te cuida, porque é letal. É letal. E as pessoas estão brincando na rua, se degladiando com outras coisas. Olha a que ponto está a, a, o desequilíbrio. A que ponto? Eu, eu chego a pensar. Olha, o meu pensamento em relação a esse coronavírus é assim: é uma limpeza. É uma limpeza. Tá, faz parte de, de algum interesse econômico disso, mas não quero entrar nesses méritos, né? Eu prefiro ver por outro lado. Eu prefiro ver como uma limpeza no nosso planeta. Chegou um momento, e, e olha, eu vou dizer para vocês, esse coronavírus tem um tempo curto de duração, graças a Deus, mas ele é letal, a gente precisa se cuidar. Sabe, tá todo mundo agora com a cabeça no... Todos nós que somos uh, trabalhadores, somos uh, profissionais independentes, né? Então, estamos preocupados, lógico, tem conta para pagar, tem isso, tem aquilo, como vocês também estão por mais que a pessoa esteja aposentada, tal, tal, tal, mas né, um, não é um momento fácil, não é. Uh, porém, uh, nós precisamos deixar isso um pouquinho à parte e pensar assim, poxa, eu nunca dei valor para aquilo que eu tinha, para aquilo que vinha para mim. Eu dava valor eu, eu, eu dava valor para a coisa dos outros, né? O que eu via que era dos outros. Mas para as minhas coisas, eu não dava valor. E agora, você vai começar a ver que não adianta, a perceber que não, que não adianta você querer, uh, você querer, uh, uh, sabe? Eu falar, ah, não, o fulano vai me ajudar, o ciclano vai me ajudar, porque o fulano também está ferrado, o, ciclo... o ciclano também está ferrado. As pessoas estão com medo de mexer com o que tem, porque pode ser que amanhã depois precise mais. As pessoas estão aprendendo a viver o presente. Sair da ansiedade, porque ela está tá sendo obrigada a entrar na gaiolinha, como ela aprisiona os outros, como ela aprisiona animais, como ela aprisiona uma, a ela mesma. Ela está aprendendo a ver o que é bom para tosse. Ela está entrando em momentos de reflexão. Ela está vendo que não adianta você jogar para frente o que você pode fazer no momento? Porque jogar pra frente pode dar numa dessas que acabou dando. E a situação piorar. Mas eu não vou colocar esse tipo de, esse tipo de ideação, esse tipo de ideia, essa, essa, essa expectativa em vocês. Porque eu também não quero ter. O que eu vou pedir pra vocês, gente, é que vocês... Parem e reflitam, pensem, o que eu fiz, será que eu estou num momento de auto julgamento? Não é um julgar para falar mal de você, ou te recriminar, ou te colocar dentro de decisões, de culpa, de cobrança, não, é o contrário, é para tirar você disso. Então, eu estou no momento, sabe, de avaliar a, tudo aquilo que eu deixei de fazer. E que eu, que eu pensei que eu estava me comprometendo em fazer com a vida e estava adiando. E o que me levou a adiar as coisas? A encontrar um momento onde eu tive que me isolar. Quer queira, quer não para voltar e analisar todo o caminho que eu fiz e aonde eu fui dar. Para mostrar para mim que não existe o futuro, uh, o, o futuro uh, provável em nada. Existe o presente provável. Existe aprender a viver o presente. Não adianta eu fazer do presente um momento de, de, de só deixar para o futuro algo que vai virar improvável. Dando valores, olha o que a André está escrevendo, dando valores diferentes às coisas que estão ao nosso redor. É um tempo, ou é um templo, né, de reflexão interior. Só que quem está parando para fazer essa reflexão interior? Quem? Me fala. Lógico que tem algumas pessoas que estão fazendo isso. Eu garanto para vocês que eu estou fazendo. Eu estou brincando, estou rindo, estou levando na boa, mas estou avaliando do, do, aonde. O, o, que tudo aquilo que nós falamos virou uma profecia que tudo aquilo que foi dito você vai colher a semente que você plantou <risos> sabe aquela pessoa que te acusa de alguma coisa que você não fez sempre que você ajuda a pessoa e ela só fica querendo perturbar vai ela vai sabe ela vai ficar com cara de tacho porque as coisas dela vão vir à tona se você fez alguma coisa, pegue esse momento e fale, poxa vida, eu realmente, é, eu, eu, eu danifiquei outras pessoas, né? Porque eu já me sentia danificada quando eu desenvolvi alguma coisa chamada inveja, chamando, querendo competição, querendo destruir os outros ao invés de construir a mim. Eu preciso parar para pensar quando eu ganho mais o tempo, quando eu penso em construir para mim. Quando eu penso em construir para mim, eu não, eu, eu não vou pensar em, do, em destruir para os outros. Eu não, vou, eu não vou pôr os outros na minha cabeça. Eu não vou desqualificar alguém. Eu vou qualificar a mim, porque me qualificando, eu já vou estar bem para consolidar uma vida e poder colaborar com as pessoas. Mas a primeira sou eu. O que, que adianta a pessoa ensinar os filhos? Oi, Florinda, tudo bem? O uh, que, que adianta a pessoa ensinar os filhos, os que estão ao redor? Ensinar esse ou aquele? A botar alguém contra quem ela quer e, e manipular, se ela não conseguiu nem mesmo interiorizar a ela. Porque uma pessoa interiorizada, ela não manipula, ela não brinca, ela não compete, ela não joga. Ela não, ela não vive para destruir sem construir, como eu disse agora há pouco, ela não vive para julgar o outro. E é esse momento que está vindo para nós, é o auto-julgamento. Mas é como eu disse, eu vou repetir, é o auto-julgamento não colocando culpados, vítimas, cobranças. Não, não é isso. É avaliando tudo que você, cada partícula do seu corpo, cada partícula das suas células cada partícula da sua falta de imunidade para colocar a raiva para colocar, colocar o ciúme para colocar o desamor para colocar essas coisas dentro de você e se inspirar no que o outro faz para derrotar onde você se sente derrotada Onde você se sente derrotado? Você está prestes a pegar a doença. Você está fragilizado. No entanto, se você fizer desse momento, um momento de reflexão, sabe? Tipo assim, um, um auto, uma autoconfissão. É, realmente... Eu, eu desabonei, eu desaprovei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, tentei prejudicar, uh, pra, sabe? Porque eu, o meu sonho era ver o outro prejudicado, tem gente, muita gente que sonha com isso, né? Ela transforma a vida dela num pesadelo para fazer, o, o, fazer do, do sonho dela a destruição do outro. Vocês pensam que não tem? Ah. <risos> Bom, eu, lógico que vocês sabem que tem, né? Então, nós saímos do, do, nosso, do, do, do, do nosso ser, nós deixamos de ser. E também, muitas vezes, acumulamos o ter para mostrar para outros que somos e quanto engano nós cometemos. Como é ruim ter o nariz empinado, né? Porque quem tem o nariz empinado... Não olha nem para o céu, nem para a terra. Não consegue ver os lados. Ele quer que todo mundo só veja a cabeça erguida dele. Como isso é negativo? Para quê? O que, que a pessoa ganha com isso? Pessoas que falam em nome de Deus. E vão destruindo. Pessoas. Que querem catequizar o outro, sem nem mesmo sentir um pingo, um pingo de autocompaixão. Como que eu posso ajudar alguém se eu não sinto compaixão nem por mim? Sabe porque tem momentos. Na, nas reflexões onde a gente fica com compaixão. Eu não estou falando dó, eu não estou falando isso não, pelo amor de Deus. Eu estou falando autocompaixão. E quando eu sinto autocompaixão, eu digo assim... Poxa vida, eu estou me vendo. Agora eu me compreendo. Ao invés de eu ter compaixão do outro, uma falsa compaixão... Primeiro eu preciso sentir isso por mim, pelas cobranças e pelos prejuízos que eu causei. Mas agora eu aprendi. A vida, gente, está mostrando isso para nós. Pode ter certeza que vocês, que estão com vocês, vocês que estão dentro, na autoinspiração, em cada sustentação, em cada... Inspiração, que é um inspirar o ar. Olha que delícia. Sem forçar o ombro, né? Aqui, ó. Sem forçar nada. Gostoso, né? Liberdade da angústia. Liberdade das torturas mentais. Aproveite esse momento, Florinda, todos vocês que estão aí me vendo, aproveitem esse momento e digam: será que eu vim para cá para ser um parasita ou eu vim para cá para produzir? Gente, eu me aposentei e eu fiz isso. Vamos ver, e, e tô aqui só batendo perna para cima e para baixo? Para que que eu estou usando a cabeça? Eu, sabe, ter um fundamento social, né Denise? Boa noite para você também. Ter um fundamento uh, de, de, de doação, ter um fundamento de aprendizado. Ter um, um fundamento profundo de vida. Você viu quanto valor você está dando agora para a vida? Quando parece que as coisas vão apertando, a gaiola vai fechando, você diz socorro, como eu vivi bem, como a vida era livre. Peraí, eu quero aquela liberdade de volta. Né, Marcela, Marcelinha? Eu quero aquilo, eu quero sentir de novo. Eu quero ser dono, dona de mim, que eu não tô sendo. As manipulações que fazemos. Deus sei, Podemos resgatar. Faça desse momento que talvez você tenha medo. Devido prejuízos. De se sentir aprisionada. Faça ele como um ganho. Vamos aproveitar esse momento. Para nos consolidarmos. E eu digo para mim mesma, Armin, você poderia estar aposentada em casa? E quando eu digo isso, eu arrepio, porque eu quero morrer trabalhando. O dia que eu parar de trabalhar é porque eu morri. Eu não sei quanto tempo falta, mas é porque eu morri. A pior coisa é quando a pessoa pensa que já conquistou, Algo que tá vindo todo mês bonitinho e ela se acomoda. Agora eu quero ver o que, que ela vai fazer. Não se entregue. Você tem 80 anos, ah, o corona tá pegando a pessoa debilitada. Você com 80 anos pode dar de 10 a 0 em alguém de 30. Porque a sua imunidade pode estar perfeita. E a de 30 não. Nós queremos todos, independente da idade, independente da postura, todo mundo, sabe, resgatando a sua imunidade, porque com a imunidade boa, nenhum corona pega a gente. Só se for um coroa legal, né, gente? Vamos brincar um pouquinho, mas nenhum corona pega. Lógico, precisamos cuidar. Eu tô aqui. Tô dando já atendimento online, hoje eu já fiz um, eu vou postar um vídeo que a pessoa filmou lá na hora, é lá de Mato Grosso, do Mato Grosso, Cuiabá. A pessoa me procurou, me procurou pela internet, né? E o marido dela tá com câncer na mama, olha só a raridade, né? Câncer na mama masculino. E ele começou a mexer e tava com a camiseta assim, mas aparece ele mexendo, ela filmou pra me mandar. E eu vou postar, depois vocês vão ver. Ó, oh, rei hey, aí, né? rei hey, a Regina também tá aí. Ai, amo, minha linda. Você também. Andréia Peixoto. Boa noite, Andréia. Então, gente, você pode. Você tá assistindo, sabe? Faz o seguinte, faz um exercício. Faz aquele exercício... Vamos fazer um exercício junto? Depois vocês me contam. Depois eu vou dar outro exercício para vocês. Gente, vamos fazer o seguinte exercício. Olha só. Imagina nesse momento. Visualiza o momento da sua vida. Visualizou? Você visualizou? Tô adorando. É a primeira vez que te ouço. Obrigada, Marlene. Me ouça sempre, tá bom? Seja muito bem-vinda. Ó, oh, se você visualizou, se alguém quiser escrever aqui, olha, a eu visualizei. Eu vi o um momento que eu estava comendo bolo, porque agora nós estamos comendo, né? A Regina Célia, também te amo! Então, hoje eu recebi de um, de um é, sabe, de um, do meu aluno, né? Ele também escreveu pra mim, te amo, minha linda, te amo muito, te cuida. Gente, é, é, é tanta recompensa que vocês não têm ideia. Isso é muito bom, né, Alvina? Tudo bom com você, Alvina? Você pensou em alguma coisa, Alvina? Então, visualizem essa cena. Essa cena que você visualizou, te marcou. O que que essa cena tá mostrando pra você? Ela tá mostrando um momento... Que você marcou demais. Um momento onde talvez você pensou que tivesse bem. Que tivesse alegre, né Anderson? Que você estivesse passando e resgatando coisas boas. Ou coisas pesadas. Coraçãozinho pra vocês também, gente. Então, aquele momento, ele te marcou por alguma situação... Ou dolorosa, ou uma situação saudosa, que das duas uma. Ou ela fez você avançar na vida. Tulia, boa noite, Tulia. Ou ela fez você parar na vida. Sabe, ela, ela pode ter sido um momento de falsa alegria. Pode ser um momento de, falso, de falsa recompensa. Pode ser um momento onde em seguida você teve uma perda. Se essa, se, se essa, se esse, se essa visualização tiver movimento, me avisa. Agora, se ela for estagnada como uma fotografia e você quiser dar movimento nela, é que ela te marcou numa profundidade tão grande de algo que hoje você quer resgatar, mas você ainda vive aquele tempo. A Rê tá falando, eu imaginei um momento alegre que vivi, não pensei em nada triste. É, Re, mas você é uma pessoa alegre, agora esse momento alegre que você visualizou e você não quer pensar nada triste... Talvez tenha um pouquinho de tristeza que você quer esconder aí dentro de você, né? Então, quando você traz um momento alegre que você viveu, uh, você disse: eu vivi. Eu, eu não vivo mais, eu vivi. Só que hoje eu vivo com uma alegria, mas não é uma alegria integrada com as pessoas que eu amo tanto. Talvez é uma integração solitária, mas não deixa de ser. Mas é para repensar no que a vida pode te dar de muito mais hoje, né? Pode dar muito mais coisa para você. Pode trazer uma conquista, porque pelo que eu percebo é com pessoas, não é com coisas, nem com situação. Manda bala, Rê. Sim, verdade. Você tá vendo? Então, se alguém quiser marcar, marca aqui. Quem sabe a gente dá uma luzinha, né? É muito importante. Nós uh, pode ser sim, também acho. Então, re, tudo isso é o um momento agora de você, uh, sabe, resgatar, de você reavaliar, você falar assim. Eu não quero mais aqueles momentos, agora eu quero a eternidade. A eternidade para mim é ligada à conquista, né? A conquista de realizações que vão me deixar alegre e triste, mas dentro de uma felicidade completa, porque existe algo chamado autoconfiança. Eu não vou mais desconfiar dos meus, dos meus poderes. Eu não vou mais desconfiar do, da, daquilo que eu pensava que eu não ia conquistar. Não, não vou desconfiar mais de mim. Eu vou conquistar. Eu conquisto. Eu posso. A autoconfiança é tudo. Aproveite esse momento. Não se sinta inseguro. Não se sinta insegura. Faça desse momento o um momento mais rico da sua vida. O um momento que você entrou nessa gaiola. Você está obrigada, mas é uma gaiola exterior. Faça do seu interior a abertura, para quando você levantar voo, você sair dela, você sair com confiança total você falar sai, sai inteira, sai inteiro, sai rejuvenescida, sai concretizando tudo aquilo que eu quero para mim. Não importa se eu vou viver um dia, 10 anos ou 30 anos não importa Mas importa? Que eu vou conquistar. Eu sou a pessoa que confia em mim. Não confio mais em ninguém. Confio em todos, lógico. Mas a principal, o principal eixo da minha confiança sou eu. Andréia tá está dizendo, eu imaginei um momento triste e marcante que vivi há 23 anos atrás. O pessoal vai escrevendo aos poucos, senão não consigo ler tudo. Mas depois eu respondo, né? Uh, lá, uh, pelo, uh, uh, depois eu respondo, depois do, da live, ah, porque eu não consigo. Mas, eu, peraí, eu esqueci o nome, foi a... deixa eu ver... Andreia, né Andrea Há 23 anos atrás, provavelmente foi uma perda que você teve. Foi uma perda, uma, alguma coisa que você uh, vive... que foi uma situação que te chocou até hoje e que você não conseguiu ainda uh, perdoar aquele momento entendeu na compreensão foi triste foi marcante porém te deixou com muita opressão no peito com muita sabe muita te marcou na perda eu não sei em que tipo de perda mas provavelmente foi de pessoa né então tudo isso acaba às vezes trazendo uma sensação uh, você marca aquilo e aquilo te prende né te prende com muita força então deve ser isso né se não for depois depois a gente Uh, depois você escreve se é ou não. Eu vou conquistar confiança quem é a Florinda. É isso. Tem alguém me ligando no outro celular, gente. Não adianta me ligar agora porque eu não vou poder atender, né? Ah, Obrigada, Rê. <risos> Olha, de você... Olha, tudo bem. Exatamente. É, é muito... Esse meu trabalho, gente, ele é um trabalho assim, quando eu mexo com o registro da memória celular, a gente vai... Eu dou vários exercícios, né? Esse é um deles. Esse é um deles que eu dei. Depois eu vou dar uma dica com cristal, olha. Eu pus até o cristal aqui pertinho, né? Peguei dois cristalzinhos menores... Para vocês também, se alguém tiver, o, sim, foi de uma pessoa. Se alguém tiver mais alguma coisa para perguntar, mas a gente fica ouvindo besteira por aí, ficar sufocada lá, né, dentro de casa, discutindo com esse eu comendo. Tem eu, esses. O pessoal tá mandando o ato, né, que a pessoa comeu tanto que ela pensou que fosse parar de comer. Imagina, Rê. Eu não sou mestra de ninguém, meu amor. Eu sou inspirada, isso eu sou. Eu não posso deixar de reconhecer que eu tenho assim, sabe, rapidez, consigo chegar no profundo da pessoa, estou atendendo o autista, que está sendo um negócio maravilhoso. Sabe quando você vê a pessoa, ela começa a se expor, você vê o primeiro sorriso. Sabe, a pessoa olha para você sorrindo. Ela começa a conversar, me dá até uma emoção, né? Ela olha confiante, ela olha confiante e ela diz assim, poxa, eu existo, eu existo. Eu não trabalho com motivação, isso que eu tô falando, gente, não é motivação, é quem você é. Você acha que você veio para ser triste? Você acha que você veio para sofrer? Outra coisa, né, Rê? A é show, eu sempre ajudo. <risos> Obrigada, Rê. Re. É, vou... <risos> Regina! <risos> Olha, depois dessa, o que, que eu posso mandar para você? Tudo de maravilhoso como você já é, né? É, gente, a história da Regina foi... Eu posso contar, Rê? Como é que você veio parar lá no meu consultório? Que, aliás, hoje eu atendi um, uma pessoa lá de Cuiabá. Ele tá com câncer de mama. Me descobriu pela internet, né? Pelo pelo YouTube. A mulher dele me ligou tudo, né? E vocês acreditam? Olha, pessoal, re acreditem. Começou a mexer no lugar do câncer. Ele tá na mama, é na mama esquerda, na mama direita, sei lá. Na mama esquerda, porque eu vou depois eu vou postar o vídeo e mostro direitinho mexendo aonde foi. E na segunda-feira vai fazer a cirurgia. Vocês não acreditam, começou a ondular e trepidar aquele pedaço. Mostra direitinho a mulher e a esposa dele falando. É um negócio impressionante. E o que aconteceu? Eu estou em momento de renascimento. Todos nós estamos em momento de renascimento. Sabe o que nós estamos fazendo, gente? Deixando a criança... A criança, sabe aquela criança que todo mundo fala pra você resgatar a criança? Eu digo, para de resgatar a criança. Faz essa criança crescer. Ela é adulta. Chega. Sabe? A criança, ela quer mimo. A criança, ela, ela, ela guarda coisas, ressentimentos ou, ou guarda alegrias. Mas ela, ela é, um, é uma outra visão. Vamos começar a crescer. O que aconteceu com a Regina foi assim, a Regina foi me procurar junto com o Zé, né Rê? <risos> junto com o Zé, na época ele tinha câncer no pâncreas e tinha um mês de vida. Aí nós só aplicamos a energia fria a vibracional curadora nele, a Regina foi indicada por uma amiga, ela foi lá me procurar, e depois, ele tinha um mês de vida, mas graças a Deus ele viveu um ano e meio depois que ele passou lá pela gente, e não foi do câncer, né? Ele morreu do fígado, porque tomou muita químio, porque é lógico, a gente faz um tratamento, encapsula o câncer, no caso encapsulou, como vários outros, mas não sei se todo mundo é assim. Eu não me comprometo com isso, eu faço a gente faz com muito amor, muito carinho, né? E aí ele viveu, ele pôde se despedir dos filhos, passou o ano com os filhos, com a Rê, sempre muito alegre, sei lá se... Mas pelo menos viu os filhos, né, Regina? A, a filha que mora no Canadá, que é uma belezura. E viveu, acho que quase um ano, um ano e pouco a mais. E não foi de câncer, foi por causa do fígado, mas tinha chegado o momento dele, e ele foi na pasta. Aquela pessoa que tinha muita, muitos ressentimentos, era, tinha muito, muita coisa dolorida dentro dele, né? devido à família, irmão, sei lá, tudo aquilo foi perdoado, então deu tempo da pessoa se resgatar. Então, isso que é bom, gente Aproveitem e curem essa ferida que tem dentro de vocês Aproveitem esse momento Sim, verdade, previsão era só de três meses de vida E viveu mais de um ano Mas morreu em paz Gratidão, né? É isso aí Pessoal, o importante é nós aproveitarmos o momento da fragilidade do estado geral né, que está tendo aqui. Boa noite, prima amada, Floreca, te amo, prima. Ah, aproveitar este momento e fazer desse momento a nossa força. A minha força unida à tua. A tua unida do outro. A do outro. Olha a corrente que nós podemos criar. Vamos facilitar o que é difícil. Vamos mandar para o planeta, mas começando por nós. Porque se eu não pedir para mim primeiro, eu não consigo pedir para os outros. né, Florinda? Ah, eu só posso pedir para os demais quando eu, eu me sinto com os demais. Quando eu me sinto bem. Já, sabe, gente? Você rezar para o outro ganhar dinheiro sem você ter, você não vai rezar. Mas nem a mãe faz isso. Porque ela não conseguiu para ela, vai pedir para o filho. Agora... É, você só consegue pedir pelo outro aquilo que você tem em você. Aquilo que você é em você. Senão você não consegue. E vocês todos vão conseguir. Aproveitem esse momento. Não pensem na liquidez, no desgaste, em como vão fazer para ter dinheiro amanhã. Gente, vai pagar as contas ou não vai? Não tem nem ninguém tem. Eles vão dar um jeito, não se preocupem. Ah, eu tô vendo a foto do Messi aí. Ah, o Alessandro Mili me mandou hoje um recado lá da USP, viu, Messi? É, foi ele que mandou. Porque o negócio tá bravo. Mas vai melhorar. Né? Boa noite. Então, é, tá bravo, mas nós vamos aproveitar esse bravo... Para ficarmos bravos com nós, para ficarmos bravos e depois falarmos, poxa, isso foi um corretivo, né, Virgínia? Boa noite, prima. Uh, tudo na paz aí também, né, Virgínia? Uh, então, nós vamos aproveitar esse momento... E falar, poxa, tá servindo de corretivo. Um corretivo onde eu tô aprendendo a ficar com a principal pessoa que sou eu. Eu vou ficar comigo pela eternidade, porra. Como é que eu faço? Ela vai começar a arma e falar, né? Que é dos porra pra baixo. <risos> Mas faz parte, tá bom? Não é. Com, é parem de fazer do sonho. O desistir e ir pro terror. Façam do sonho a conquista. Mas sonhem com o conquistável, tá? Não, vai, não vão querer sonhar com o um príncipe encantado vindo num cavalo branco. Pelo amor de Deus, né? Porque eu sonhar, ah, vou pegar aquela mulher rica, aquele homem rico. Pra mudar, depois eu mudo a pessoa, você muda lá, você não muda nem você, você vai mudar outro. Sacou? Você vai pegar o outro como o outro vem. Ninguém vai mudar. O negócio é esse. Seja você o seu principal dirigente. Seja você o oportunista para você mesmo. Mas que tipo de oportunista? Entendeu? Entendam bem. Aqueles que vão aprender a viver, a conquistar, a crescer e... Ir para frente, caminhar, não fiquem estagnados na vida, pelo amor de Deus. Talvez seja um chacoalhão, sabe, para aquelas pessoas que estão acomodadas, para aquelas pessoas falarem, ah, eu estou bem, estou com tudo. O que eu estou vendo de gente com depressão, gente? Porque, sabe, eu, eu, eu por exemplo, eu poderia ficar na minha casa e fazer porra nenhuma, Deus que me livre e me guarde disso, eu não quero, porque eu morro. Eu morro, eu preciso conquistar, eu preciso doar, eu preciso me manifestar, eu preciso confiar. Eu preciso confiar que eu sou. E você precisa confiar que você é. Todos nós temos potencial. Olha para dentro de você. Por mais que você seja uma pessoa inibida, tímida. De repente, você descobre algo. Poxa, o que, que eu gosto de fazer? Ah, eu gosto de fazer renda. vai Eu gosto de fazer renda. Faça as rendas. Você vai achar pessoas que gostam de renda. E vão fazer um vestido, vão fazer uma roupa. Sabe aqueles crochê de renda, sei lá? Faça. Mas faça alguma coisa que você vai atingir a sociedade. Que você vai... Lá, para as pessoas. Não adianta querer ser voluntária. Voluntária é querer passar o tempo para o nada. É, precisam de voluntários, sim. Desde que esses voluntários trabalhem também. Então, ela vai dedicar uma vez por semana, em benção, a vida para serem voluntários. Não vão preencher a vida de vocês. Pessoal, eu tô falando sério, eu, eu tenho, é, é, sabe, pessoas que eu, que, que eu cresci junto, essas pessoas estão acabadas. Eu tô aqui em terraça. Eu atendo pessoas de 20 anos que falam, ah, meu, você tá melhor que eu. Porra, você é loucona, meu. Sabe, é, é, é. é. Oh, é. <risos> é, é. Ah, às vezes eu cheguei e falo, e aí, já deu, né? É, é, é muito gostoso, você desinibe os outros. Você conquista as pessoas, ensina elas a se conquistarem. Mas primeiro você precisa conquistar a quem? A você. Faça que você vai ver se você sai vitorioso, vitorioso ou não. Confia. É a única coisa que eu posso te dizer. Coronavírus? Tá letal? Tá. Tá perigoso? Tá. Aproveite esse tempo, porque vai passar logo. É um tempo. Amanhã não vai ter shopping? Que bom. Amanhã não tem loja. Eu nem sei se vai ter gasolina amanhã. Eu espero que tenha, porque meu carro tá sem, né? É capaz de eu ir agora e mandar por. Porque eu sou louquinha, eu saio mesmo agora, pego o carro e vou e mando por. Mas tudo bem, amanhã eu tenho rádio às três horas da tarde. Eu vou pra rádio ao vivo. Ai, tia, não vai. Ai, não vai, não. Vou? Vou. Por que, que eu não vou? Vou. Eu não sou louca de ficar em grupo fechado. Eu não sou louca agora de ficar atendendo pessoas que vão vir de ônibus, sabe? Porque as pessoas mesmo já desmarcaram várias. Tô aqui em casa. Vou no meu consultório, se a pessoa vier de carro, por que não? Né? No, no, no, no, sabe, pessoas que, não, que todo mundo está correndo risco. <coughs> Mas a gente tem, precisa expressar e precisa tomar muito cuidado, ter o um sabonetinho. Eu tô pondo sabonete para a pessoa não ter que espremer lá, apertar o negócio para sair o sabonete líquido. Eu tô pondo sabonete mesmo. Eu passo álcool gel na maçaneta. Eu que abro as portas. Entenderam? Então, todo cuidado é pouco. Por exemplo, eu tô morando no prédio. Puseram álcool gel na, na entrada e dentro do elevador. Tudo bem, mas, sabe, se alguém... Estiver com E apertar, entrar no elevador, der uma espirrada lá dentro, descer, entra o outro em seguida, como é que fica? <risos> nós precisamos também confiar em nós. Nós precisamos trabalhar na nossa imunidade. E como que a gente trabalha a imunidade? Com autoconfiança. Se encorajando. Falar para o medo. Eu não tenho medo de você, medo. Eu sou a coragem. Eu não tô falando para você ficar à exposição, nem eu vou ficar. Eu não sou louca. Entenderam? Mas, sem estresse, sem desespero, aproveita esse tempo. Eu tô falando sério, gente. Vocês viram que tudo que foi falado ano passado tá acontecendo. Chegou o momento de você atingir a tua verdade. A tua verdade ela vai ser significativa. Não minta mais para os outros. Não trapaceie. Não fica querendo, sabe, se vangloriar. Não tente acharcar o outro para dizer, sabe, para dar uma de glória. Para com as suas autorrejeições. Para de se rejeitar. Quando a pessoa se rejeita, ela tenta rejeitar aquela outra que ela admira. E ela não quer que seja melhor que ela. Não faça... A tua, da tua indisposição, à disposição do outro. Aprenda, faça desse momento oportunidade e veja tudo que a vida está te oferecendo. Ai, tá difícil ficar em casa com o marido, com a mulher. Com... Tenta naquele momento resolver o relacionamento. Faça daquele momento com teu marido, com a tua mulher, uma nova lua de mel. Mas tenta resolver, sabe, fiquem calados um pouco, conversem, troquem ideias. Ai, mas é desgast... não é desgastante, é você que se desgasta com o outro e o outro que se desgasta com você. Por quê? Porque você viveu na tolerância. Você não soube se apreciar e apreciar a pessoa. E aí você se obriga a, a ter que tolerar aquela pessoa porque você tolerou uma vida inteira. Porque um saía, outro vinha. Aquelas depressões todas e agora você está reclamando? Por que, que não tomou atitude antes? Chegou a coisa, Fez a coisa chegar em intolerância. Eu conheço mulher que vira e fala: Eu me arrependi tanto de casar com aquela pessoa. Se arrependeu e continua arrependendo, olha do que, que essa pessoa vai ter, quais são os problemas que essa pessoa vai ter, seríssimos, seríssimos, ela, ela, não, ela não vai conseguir viver para ela, ela vai viver o tempo todo desperta, acordada e, e, e só, sabe, atormentada, o homem, a mulher, seja lá quem for, para que fazer isso? Ai, eu não sei por que, que eu me casei ali, eu não sei por que, que eu tive aquilo, eu não sei por que, que eu produzi aquele serviço, porque tinha que ser. Mas você seja suficientemente corajoso, corajosa, para aprender a lidar com aquilo ou desfaz. Porque a hora que você morrer, você vai levar, porque você não morre, você desterra, entendeu? Você sai da terra, você vai deixar o corpo na terra e o resto vai embora, o espírito. Você vai levar tudo aquilo com você. Você vai levar a imagem da pessoa dentro de você. Não existe karma com o outro, não. Existe calma, precisa ter calma. Mas existe o resgate que é com você, não é com o próximo. Você despeja no próximo aquilo que está mal resolvido dentro de você. Entendeu? Vamos nos despedir, por hoje é só, eu nem sei quanto tempo eu falei, eu tô sem relógio, sem nada aqui. É, tem pessoas que não tem o que fazer na vida, fica todo o tempo todo mandando, sabendo que eu tô fazendo live, e fica mandando, é, fica mandando WhatsApp. Pessoa que não tem o que fazer, né? A Maria José tá aí também, tudo bem? Jô, a Jô tem aqueles queijo maravilhosos, adoro! As lá dela, demais. A Virgínia e outras quatro pessoas que estão assistindo. Jô, tô esperando, viu? E, e tô esperando o que você me prometeu. O pesto. Aquele pesto é demais, né? Eu quero, viu? Pra fazer o macarrão. Agora que eu tô em casa, vou começar a fazer comida. Então, por favor, Jô... A gente faz assim, você me passa com a pinça do carro e eu pego com a pinça do meu carro, entendeu? A gente não se dá mal, se faz assim, tchauzinho, pesto, não vai pôr a mão no vidrinho do pesto, hein? Pega com luva, com luvas, tá bom? Pessoal, agradeço a paciência de vocês de terem ficado comigo. Estou atendendo online, como vocês estão vendo, é só me chamar. Eu vou pôr entre hoje e amanhã o depoimento de lá da distância, como a pessoa recebeu. E foi a mulher dele que filmou, não tá muito bem assim, mas tá. É uma beleza porque ela tá falando. E a todos que quiserem, tá? Amanhã às três horas Comigo. Ao vivo na Rádio Mundial. Ah, vou ao vivo sim, vou. Porque é tudo higienizado lá, tudo limpo. Não tem problema. Tá bom? Andréia. Tá rindo, né Andréia? Isso é muito bom. Vamos rir. Não vamos parar de chorar. Vamos chorar sim, quando entrar lá na garganta. Tira aquilo fora. Procura o motivo do choro. Chora de uma vez só. Tá vendo esse cristal? O cristal, esse é um quartzo, é um quartzo, né, rosa. Se vocês tiverem, aproxima, deixa eu baixar aqui, ó. Aproximam ele, aproximem ele nessa distância do corpo e vão fazendo esse movimento circular. Pode ser qualquer cristal legal, pedra, tá? Não precisa ser necessário. Ah, não vão me lavar o cristal no sal, hein, pelo amor de Deus. Ó, você disse tudo que eu precisava ouvir, que bom. Não esqueci, não. Ah, está corrido, mas estarei aí sim. Eu, o meu já acabou, né, Ju? Tô precisando. <risos> ó a cobrança que eu faço, viu? Olha, olha que beleza. Ó, aí você põe, ele gruda, tá vendo? Ele gruda aqui no peito. Depois que você faz tudo, ó, como ele gruda, gente. Hum. Olha que beleza, ele puxa tudo que tá de ruim. Ele tira da gente. Não tem imã não, viu? Ai, aí eu respiro fundo. Ó, Vou puxar ele agora. Tá pesado, não quer sair. Tenta fazer. Se você tivesse com cristal na mão, podia fazer junto comigo. Sem haver ver que agrudar. grudar. Não tem um estoque aqui, Armin. Tá bom. Depois, quando você estocar, você traz, tá bom, Jô? Ó <risos> a cobrança! Gente, sempre na paz, luz, e harmonia. Agora ele soltou. E o número do meu consultório, do meu celular, já me ligaram duas, três pessoas. É o 9 9675 5250 9675-5250. Venham. Venham receber energia fria com a radiestesia que vocês vão ver. Dá uma imunidade maravilhosa no corpo. Tá bom? Faça assim, Florinda. Um beijo. Um beijo, um beijo. Sempre na paz, luz e harmonia. Gratidão.